Pra quem está cansado aí de formatar computador, computador lento, tela azul, aí formata e depois volta a mesma coisa. Essa dica aqui é para o usuário. Pessoa que não entende muito de computador, ela pode ela mesmo dar uma checada no computador e tentar resolver, pelo menos paliativamente, um tipo de problema desse como tela azul ou tela preta, ou computador lento demais, travando e para o usuário considerando o seguinte que ele não vai abrir o computador ele não tem como abrir o computador e ele não entende muito então assim, não vai ter nenhum pendrive de manutenção é, ou seja, eu vou ensinar você a usar o próprio computador para fazer uma, uma checagem de rotina para verificar um problema que é muito comum nos computadores Tá? Ou seja, uma coisa que o usuário nesse, nesse padrão tem que entender é que o disco rígido não é uma peça que dura para sempre. Tá? É uma peça que estraga e tem prazo de validade. Uma média de prazo de validade de um disco rígido é de 5 anos. Tá? Mas em 3 já começa a apresentar problema. E se um computador com mais de 5 anos nunca foi trocado o HD, e nem foi feito esse, esse procedimento que eu vou orientar agora é bem possível que mais cedo ou mais tarde vai apresentar problema ou vai estar apresentando já problema de lentidão e travamento aí como opção o que o usuário faz que é fácil para ele? é formatar ou tentar restaurar o computador ou usar o reparo do próprio computador para tentar resolver o problema tá? é, mas essa ferramenta é uma ferramenta que o próprio Windows tem eu sempre uso ele nas manutenções. Eu não uso nenhuma outra ferramenta. Existem outras ferramentas de reparo de disco rígido, mas eu não conselho a usar porque a maioria do que eu usei acabou de estragar o HD. Ele não fez aquele reparo para você poder voltar a utilizar, pelo menos para tentar recuperar o conteúdo ou até mesmo numa num, num, situação início de setor defeituoso, você conseguir realmente utilizar ele mais durante um certo tempo, né? E, e levando em consideração também o seguinte, que o que faz o disco rígido estragar antes desse prazo são falhas elétricas ou impactos mecânicos. Como por exemplo, se você tem um notebook e a bateria dele já estragou e você está usando ele sem bateria, então qualquer falha na tomada ou no alimentador, no carregador, vai refletir diretamente no funcionamento do disco rígido. O que vai causar dano na superfície do disco. Impacto mecânico seria que durante o funcionamento do computador, geralmente às vezes a pessoa tem aquele caso né, típico, a pessoa tem um CPU e deixa o CPU na escrivaninha na parte de baixo. E às vezes ele joga o joguinho, às vezes no nervosismo ele balançando o pé, ele chuta a CPU ou bate a perna nele durante o funcionamento. É, isso são coisas que causam dano na superfície do disco. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do funcionamento do HD. Esse material tem na internet. Só para você entender que o HD é uma peça sensível. Considerando aqui também que é um disco rígido. Disco rígido, não é um SSD. Ou seja, é um HD mecânico. Tá? Para o SSD a realidade é outra. Tá? E você, você não usa esse procedimento que eu vou usar aqui no SSD. Tá, isso aqui é só para disco rígido mecânico. Então, considerando aqui no caso do Windows 7, né? Eu acabei de ligar ele, eu já vou apertando aqui o F8. Ele entra nessa tela. Você vai entrar aqui no primeiro item aqui, ó. É reparar o computador. Enter. aguarde ele carregar no Windows 8 e 10 tem as mesmas ferramentas só que o procedimento aqui de iniciar só é um pouquinho diferente mas o que eu vou chamar aqui é o prompt de comando então você tem esse prompt de comando também no Windows 8 e no Windows 10 aqui eu estou mostrando no Windows 7 Só dá enter aqui, se você não tem, nome de usuário e senha, né? É aqui que você vai entrar com o nome de usuário e senha. Se você não tem, ele já vai entrar no usuário comum. Aí você só dá enter. Vou pegar a senha. Então aqui eu vou entrar no comando prompt. Comando prompt. O comando que eu vou usar aqui é o check disk. C H K D S K. Está dando para focar ali em direito? C H K D S K. São as consoantes da palavra check disk. O disco, normalmente, já é particionado. Ele tem a partição C, que seria a partição de boot dele. A gente entende como C no sistema, como sendo o disco rígido principal. Mas o C, nesse caso aqui, vai ser a partição de boot. Então, normalmente, vai ser o D. É D, dois pontos. Tá? O comando que eu vou usar é o R. Então é check disk, D 2 pontos, a partição D, nesse caso agora aqui, não é o C que é o principal, é o D. A maioria dos HDs vai ser o D, tá? Mas você vai tentar, se você der o C dois pontos e ele for muito rápido, ele chegar no resultado rápido, quer dizer que não é aquela partição. A partição que a gente vai checar é o disco rígido inteiro. Então vai ser a partição maior, a partição demorada. Então check disk D 2 pontos barra R, R quer dizer que ele vai checar o disco inteiro, em cinco etapas. E essas cinco etapas é a checagem e mapeamento do disco. Ou seja, ele vai checar a superfície do disco, é, toda ela, a, e vai marcar quando ele encontrar um setor defeituoso. Quando ele encontrar um setor defeituoso, ele marca esse setor e cria um mapa de disco rígido, de, de, de superfície de disco. Esse mapa vai orientar o sistema a não ler e não gravar nada nas partes marcadas, tá? Então ali ele já começou. Esse procedimento eu aconselho você fazer no final de dia, quando você vai parar de trabalhar ou de madrugada, quando você vai desligar o teu computador, se ele estiver em condição de uso, né? Mas aí você quer fazer só para dar uma Tirar uma dúvida? Então você larga o computador a madrugada inteira fazendo isso. Ou você faz ele durante o dia e larga ele trabalhando aí. Garantindo que não vai acabar a energia. Não vai estragar nada mais do que já está estragado acabar a energia. Só que vai parar todo o processo e você vai ter que começar depois de novo. É que é o processo demorado. Nota que aí ele está na etapa 2 ainda. Né? Estágio 2 de 5. Tá vendo aqui? Então, a parte 4 e 5 vai ser as mais demoradas. Então, como diz, eu vou largar aqui e amanhã cedo, a hora que eu voltar, a gente vai ver o, o log, o resultado dessa checagem. Então, no final aqui, ela gera um relatório. Esse relatório tem um item aqui que é o mais importante. Que é a quarta linha ali. Ela fala sobre, sobre Bad Sectors. Aqui no caso está 0Kbyte. É, quando ele começa a apresentar setor defeituoso, de ou seja, já demonstrando que já teve um, um, um trabalho meio acima da média dele, em que ele está sendo sobrecarregado, então aqui começa com 4Kbyte. Então quando aparecer 4Kbyte aqui, quer dizer que ele já começou a apresentar setor defeituoso, de ou às vezes aparece mais, né? Se chegar em torno dos 400 KB aqui já para cima ele já começa a ficar perigoso, ou seja, não é mais confiável o HD. Mas se tiver 4 KB aqui, é... o que acontece? Ele marcou esses 4 KB, ele fez um mapeamento, ele faz um mapa do disco rígido, marcando os setores que estão com defeito e ele não vai mais ler e nem escrever nesses setores e os setores dali foram é, copiados em outras áreas de... que tem uma reserva no disco rígido de backup de setor defeituoso ele vai, tanto é normal esse setor defeituoso que ele existe esse cache né? esse cache é para repor os setores que o HD vai perdendo então a partir de agora o que acontece? o HD praticamente está reparado então... se o seu computador estava apresentando defeito essas telas pretas ou o azul ou travamento e instabilidade, quer dizer que os arquivos, as áreas onde estavam setor, com setores defeituosos tinham arquivos e geralmente de sistema, tá, então se tinha arquivo de sistema nesses setores defeituosos eles são copiados para outro setor saudável, só que pode acontecer dele de estar danificado, o arquivo ter sido danificado então, no mais que vai acontecer aqui, é se você reiniciar o computador agora. No caso meu, não apresentou setor nenhum. Mas se o seu apresentou, a hora que você vai reiniciar o computador, pode acontecer do sistema não iniciar. Aí sim que você opta por uma das outras alternativas que você já costumava fazer, que é, inicialmente, restaurar o computador para uma data anterior. Tá? Isso já resolveria o problema, e aí você conseguiria iniciar o sistema. Se não der, aí sim você formata. Só lembrando que mesmo você formatando o, o computador, pelo processo de, de instalação, ele não vai apagar o um mapa de setor defeituoso. Então, quer dizer, o que você fez até aqui, agora tem validade para o que fosse feito daqui para frente. É claro que existe a formatação é, é, profunda, né? Para falar assim para leigo, é uma formatação que apaga todo o conteúdo do HD, assim, no sentido, até essa, essa tabela lógica aqui, ela seria apagada, ou seja, quando você vai reestruturar o HD, reparticionar ele, aí sim você acaba apagando essa tabela, esse mapa de Bad Sector, então, a partir daí, se você não for fazer nada disso, ou seja, o ideal é que não faça, tá? uma vez que o HD já tem setor defeituoso, de é melhor você não desparticionar e reparticionar o HD, você só vai formatar Aquela formatação rápida a partir daí. Então se você for fazer a instalação do sistema. Você faz a formatação rápida. E aí você instala de novo o Windows. Vai parecer até que é um HD novo. Entendeu? Porque os setores defeituosos foram deixados para trás. É claro que pode surgir mais setor defeituoso. Porque nas condições que o seu computador está trabalhando. Se gerou estes. Quer dizer que pode gerar mais. Aí cabe aquilo que eu já falei no começo. Ou seja, pode ser falha elétrica. Essa falha elétrica ela engloba uma tomada com mau contato, você está usando uh, T, o adaptador na tomada do computador, isso gera falha na alimentação. A tua fonte pode estar tá ruim, entende? Isso tudo espelha no funcionamento do disco rígido. Essa falha na, de alimentação elétrica não vai gerar um, um flicker na tela, você não vai perceber o, o mal funcionamento do computador pela tela, ou ela vai desligar e ligar. É claro que esse, esse, esse, esse acontecimento também é grave, mas nesses, esses, essas falhas de alimentação, elas são por microsegundos, então o teu computador não sente, mas o disco rígido sente, que é uma peça que está girando em alta velocidade. Ela tem uma cabecinha minúscula, ela é magnética, que, que ela sobrevoa, ela, ela flutua em cima dessa superfície do disco e qual, qualquer falha elétrica faz essa cabeça bater no disco, causando até o tal do crash head, o crash head já é grave, não daria para recuperar o HD, mas o que é mais comum é isso, são falhas na, na, na alimentação elétrica ou mecânica, ou seja, bater no HD enquanto ele estiver funcionando, vai gerando esses setores defeituosos no disco ao longo da vida dele então não adianta você ficar formatando e restaurando se o, seu, se o seu HD tem setor defeituoso você tem que fazer esse mapeamento e aí sim você fazer qualquer outra alternativa mas geralmente esse mapeamento já resolve o problema do seu sistema o que você tem que fazer nesse caso agora é só tentar reiniciar se ele não reiniciar aí sim você opta pelas alternativas que você já está acostumado, que é restaurar primeiro, tentar restaurar, se não der certo restaurar, e sim você formata. Mas tendo ciência de que o HD está mapeado, ou seja, os setores defeituosos estão marcados. E aí você resolve o problema da parte elétrica por exemplo que estiver causando esse defeito tá aí esse 4kb pode durar aí anos entendeu se você resolver o problema da parte elétrica se você não resolver esse 4 vai virar 8 16 vai crescer entendeu Ele vai crescer então você vai por exemplo acabou de fazer isso daí aí mais uns seis meses de trabalho começa a dar meus problemas você faz esse processo de novo aí você vê que aumentou o setor defeituoso ali se aumentou quer dizer que o problema persiste e mesmo você trocando disco rígido, só um detalhe, mesmo você trocando disco rígido, vai começar a apresentar problema também, se você não resolver essa falha do computador, tá? Mas como diz, é um, uma coisa que acontece naturalmente a partir dos 3, 5 anos de uso desse disco rígido, tá? Então você reduz essas falhas resolvendo problemas de parte elétrica. Como que você resolve? Por exemplo, estabilizador ruim também. Estabilizador velho em que ele sabe arma e desarma muito, a própria rede elétrica da sua casa, se ela for monofásica e tiver tudo ligado num, numa fase só, aí liga lá o chuveiro, liga a máquina de lavar, ainda mais a máquina de lavar que fica naquele vai e volta, vai e volta, você vê que a energia fica oscilando. Isso tudo causa falha elétrica no sistema. É claro que você tiver uma fonte, a fonte inclusive, existem fontes que já são estabilizadas. A fonte estabilizada você não deve usar estabilizador. Tá? Então ela tem uma compensação disso. Agora, você quer uma saúde boa para o seu computador? Usa No Brake. O No Brake ele resolve todos esses problemas, tá? porque é como se fosse um notebook com bateria. Ou seja, o HD do notebook só apresenta defeito se acabar a bateria. Ele começa a trabalhar só na energia e falhou a energia, o HD começa a apresentar defeito. Você pode até ver assim: pelos meus anos de experiência em relação à manutenção, o que eu mais vi de HD sem bateria é que tem setor defeituoso no HD. Se ele está com bateria, muito raro dele estar tá com o setor defeituoso no HD, porque também tem aquela, aquele, aquele problema de, pelo HD ser, o, o, o notebook ser portátil, você pode derrubar ele, bater ele enquanto ele está funcionando, então, assim mesmo estando com bateria, ele pode acontecer isso, só que geralmente quando acontece é o crash head, que aí é quando você danifica o HD de maneira irreversível, tá? Então essa é a dica.